Entendem um minuto quando a guerra na Ucrânia vai acabar. Já adianto que vai demorar. Olá viajante, bem-vindo ao Verdade dos Dados. Fique até o final do vídeo para saber de vez quando a guerra na Ucrânia vai acabar. Então, sem enrolação, siga minha voz. Não vou falar sobre o que outros canais que apenas iludem a audiência falam, que é o que todo mundo já sabe. Todos os países apostaram muito na guerra da Ucrânia e a teia de relações geopolíticas está em posição de impossibilitar qualquer acordo de paz por enquanto. Agora sim, entendo o que ninguém te explica no YouTube. Descartando acordos de paz, a guerra vai continuar até que uma dessas coisas ocorra e inicie a próxima etapa do período de transição mais intenso da história da humanidade, o que expliquei nos vídeos que estão na descrição e aparecendo agora nos cards. Cenários para a próxima etapa: Primeira opção: Putin pede o poder. Não